E aí galera do canal, aqui é o Zubit, estamos com mais um vídeo E hoje eu vim mostrar uma coisa pra vocês Demorei, vou explicar porquê Eu vim finalmente finalizar a saga da armadura de ouro Deixa Eu consegui a armadura de ouro Ah, ainda não tá aqui hein, meu irmão. mas o que a gente vai fazer Apertar a letra O é, Trocar aqui e vamos lá pegar a nossa primeira armadura de ouro vai procurar a de Libra por que, que eu demorei? Eu consegui os fragmentos faz um tempo. Só que eu não tinha essas moedas e eu não tinha gema pra ter e nem silver. Então eu tive que correr atrás. Mas eu consegui. Demorei quatro dias pra correr atrás de silver, mas consegui. Então, desculpa aí atrás de coisas disso. Então vamos lá. Troquei. Minha armadura minha está aqui. Linda e bonita, armadura de Libra. Nossa primeira armadura de ouro. Que linda armadura de libra, bom, mexer ela. Cortar a letra K, não, é H. Isso. Nossa, a armadura, nossa, que linda! Um elvo, nossa, equipa ela. Equipei. Ela dá pouco menos de power, sim, tanto mais ela dá pouco menos de power que a minha. Só vendo me jogando assim nessa... de missão. Tá, vamos vir aqui no armazém rapidinho, só pra sacar um. Qual que eu dela, não? Não. é o dela mesmo? Vento, brilho do vento, vento, vento. Você tem o isso de vento? Tá, você tem o isso de vento, beleza. Vou ver se eu consigo trocar os que eu tenho por outros. É vento só, então beleza. Vou ver se troco os que eu tenho aqui por, por os que eu preciso. Deixa refinar, vamos dar uma refinada aqui. Vamos ver sem sangue como é que vai. É, vai, vai bem pouco. Tenho 50 sangue, então tá gastada. E o meu pó já deu uma equi equivalente. começar a economizar o sangue agora. E faltou silver. É. Foi oh, isso, a gente já pegou a mãe, a terminação. Depois eu pego essa pule. Nossa armadura de libra. Dá pra dar uma nada aqui, ó. Bonitona. Até com o é, que eu achei que um não é muito massa. Nossa capa. Cadê? Eu tenho a capa pra aparecer. Mas acho que só aparece quando a capa tá nível 4. A nossa tá nível 2, eu acho. Então é nível 2, tem que maximizar ela pra aparecer. A armadura de ouro, então, logo, logo aparece essa capa. Então, gente, isso aqui foi só um vídeo rápido pra mostrar pra vocês e agradecer, gente. Obrigado, se inscrevam no canal, compartilhem e fui!